E você também pode ficar conectado com o agente no Instagram, onde todo mundo fica bem informado com a Justiça do Trabalho. Zequias.